bom dia a todas, bom dia a todos, a gente vem mais uma vez fazer essa videoconferência aqui hoje sobre o repasse de recursos do MEC. A gente fez a nossa primeira videoconferência depois de toda essa pandemia do coronavírus na semana passada, na quarta-feira de manhã, com o Carlos Sanches, nosso querido consultor, palestrante, que tem uma série de referências super importantes. O Carlos, ele já foi presidente da Undime, já foi secretário de educação, participou de plataformas super importante como convive Educação e hoje em dia atua como consultor educacional em diversas instituições e empresas. O Carlos está com a gente há bastante tempo, né Carlos, no PVE, é, no Programa Parceria pela, pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim. E ele aceitou é, dessa vez esse desafio que a gente colocou para ele, que é ser o nosso consultor durante todo esse momento de crise. A gente entende que existem uma série de dúvidas e de perguntas e de questões que essa pandemia gera durante todo esse momento, então a gente resolveu fazer sessões individuais de mentoria é, para secretários de educação, equipes, gestores escolares, profissionais. A gente vai trazer diariamente é, várias videoconferências com temáticas distintas para que todos vocês possam se sentir acolhidos, abraçados, é, possam tirar suas dúvidas. Além das videoconferências, o Carlos também é, vai responder a perguntas no grupo do WhatsApp, e-mail, a gente também tem um e-mail de educação do Instituto que a gente também está à disposição para receber. É, então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que vai ser o dia de hoje. A gente vai começar com a videoconferência sobre o repasse de recursos do MEC, a gente vai falar sobre regularização do PDDE, registro de dados do Ciop, regularização da prestação de contas do FNDE. E no meio da nossa conversa, a gente também vai colocar um quiz para vocês responderem a perguntas. E, na verdade, é para a gente sentir um pouquinho quais são as principais dúvidas de vocês. Tá? Então, durante a nossa conversa, a gente lança esse quiz aqui. E qualquer dúvida, perguntas, du... enfim, questões que vocês tenham, por favor, escrevam aqui no nosso chat. Mandem as suas perguntas, que eu vou fazendo as perguntas para o Carlos ao longo dessa conversa. Então, tá bom. Vamos lá, gente. Carlos, queria agradecer a sua presença. Queria também é, dizer a vocês que a Ana, Ana Carolina Pesquita, nossa gestora do PVE está presente também mais uma vez para agregar com conhecimento, com discussões. É, a Ana tem feito uma força-tarefa aí com relação a essas videoconferências também, de forma que a gente consiga sanar todas as questões. Então, apresento vocês dois e agradeço mais uma vez por estarem aqui hoje. Muito bom, Ana. <risos> bom dia, Carlos. Bom, bom dia, Carol. Boas-vindas para todos e todas. Mais uma vez, a gente está aqui nesse contexto. É, mais uma vez agradeço a presença de todos e todas. E como a Carol disse, a partir de hoje nós temos webinars diários é, com temas que vocês estão trazendo para nós. Então, o Carlos, super prestativo, já se disponibilizou a nos apoiar nessa organização. Então, o nosso tema de hoje. É, são os recursos do MEC, o quanto é importante estar com a situação regularizada do município e das escolas para poder receber os repasses de recursos nesse momento de classe. Amanhã nós vamos falar sobre EAD, a questão do ensino a distância que agora se tornou tão importante, então como é que a gente organiza e apresentar também os parceiros que estarão conosco nessa jornada. E na sexta-feira a gente vai falar sobre outro tema também que está tirando sono de todo mundo, que é a questão da merenda escolar, como é que a gente organiza a distribuição na merenda escolar em contexto de crise. Então essa é a nossa pauta para os próximos três dias. Da mesma forma como nós fizemos no primeiro webinar, a gente vai fazer aqui algumas perguntas, algumas colocações ao longo aqui é, da conversa com o Carlos. Então a gente tem a mesma plataforma para vocês entrarem aí no paralelo, né? Para vocês votarem e a gente conversando sobre isso. Carlos, agora a bola está contigo. O Ful colocou a gente então tá no bate-papo ali do, do, do Zoom, né? Aqui da plataforma. A gente tem essa plataforma, é, é, essa coleta de perguntas de dados ao longo, então para vocês que estão acompanhando pelo computador, abre uma outra guia de navegação, que aí vocês conseguem alternar né, entre essa plataforma e o site. Para quem está no celular, a mesma coisa. É. O site é o menti.com. Então, M de Maria, E de escola, N de navio, T de trabalho e de igreja.com. E tem um código que vai pedir para colocar. O código é o 18515. Então, nós usaremos ao longo desse webinar essa plataforma para ir coletando as questões com vocês, tá bom? Carlos, bom dia, vamos lá, obrigado mais uma vez pela parceria e obrigado a Carol, representando aí toda a equipe também do PVE, que a gente está aqui incansável, é, pensando em várias estratégias junto com as empresas das investidas doutorantim para como ajudar cada vez mais todo mundo a passar por esse contexto de crise. Bora lá, Carlos? Legal, bom dia, Ana, bom dia, Carol, bom dia a cada um de vocês que estão nas secretarias de educação, ou estão nas suas casas, é, Para não só os secretários, mas todas as equipes. Bom dia também a todos os articuladores, dos parceiros do PVE, também muito importante a participação de todos aqui. E eu acho que essa estratégia, Carol, que o PV utiliza desses encontros diários a partir de hoje, ela é essencial e é fundamental neste momento. Todos nós temos feito um esforço muito grande, cada um na sua demanda diária, na sua atuação diária, para que a gente possa enfrentar esse momento, que é um momento muito difícil daquilo que habitualmente a gente está é, acostumado. Essa pandemia ela é diferente de qualquer coisa. Ontem, eu vi aquela declaração do comandante do Exército e ele fala que talvez para o Exército brasileiro é o maior desafio da história do Exército brasileiro. Eu acho que isso faz muito sentido para nós, da educação, no ponto em que estamos vivendo um momento em que não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa suspensão das aulas, o que vai ocasionar a partir disso e como a gente vai poder dar conta na sequência de tudo aquilo que a gente tem para fazer. Por exemplo, Carol, Fico muito preocupado como a gente vai efetivamente garantir a implementação da base, como a gente vai fazer esta recuperação de conteúdos, como a gente vai recuperar o pique dos estudantes na sua rotina escolar. Não é uma tarefa fácil, é algo extremamente diferente. Talvez é, sim, também o maior desafio na educação brasileira que a gente está enfrentando neste momento. Portanto, acho que o PVE avança muito em possibilitar que os encontros diários possam é, dar respostas rápidas a toda a demanda que vocês têm individualmente na sua Secretaria de Educação. E por aqui estarão, importante frisar, né, Carol? Muitos especialistas em áreas diferentes. Amanhã, por exemplo, nós teremos a participação do João, lá do Canal Futuro, que vai ser sensacional, até para desmistificar um pouco toda esta história da educação à distância. Claro que depois a gente também vai lembrar como tem que organizar, do ponto de vista dos marcos legais, esta oferta à distância dentro de cada rede, para quem optar em fazer. Mas, enfim, os temas que vocês sugerirem, o PVE vai tentar trazer especialistas nas diversas áreas para poder contribuir com os desafios que estão postos aí em cada rede de ensino. Conforme vocês levantaram e a coordenação do PVE definiu, hoje nós pensamos em trabalhar com dois temas que são muito importantes. O primeiro tema é a regularização das escolas a partir do PDDE. E o segundo tema é o CIOP. E acho que esses temas fazem muito sentido neste momento, porque talvez vocês estejam fazendo expediente de trabalho da Secretaria de Educação nas suas casas, talvez vocês estejam em ritmo alternado, um dia um, outro dia outro, na manhã de manhã um, à tarde outra pessoa evidente na Secretaria de Educação. Porém, as coisas não pararam. E quando essa suspensão acabar, quando nós vencermos esta pandemia, os desafios estarão um pouco maiores do que estavam antes de começar a suspensão das aulas. Por isso é importante que a gente crie um ritmo de trabalho, mesmo que não estejamos lá dentro da secretaria, mas que a gente possa fazer isso, possa dar conta de algumas demandas e não deixe tudo isso para depois. Porque se deixar para depois, não vai dar. Nós precisamos lembrar que ainda as eleições estão aí. O ano não acabou. E talvez as eleições podem, dependendo de quanto tempo durar, até serem prorrogadas, enfim, mas não é a realidade atual. Então nós temos que trabalhar com o cenário hoje, e que este é o último ano que encerra um ciclo de gestão. E como ele encerra, a gente precisa deixar todas as coisas em ordem. Daí a preocupação de que nós precisamos ter as escolas devidamente organizadas, mas também as secretarias de educação. E eu lembro que, conforme nós já trabalhamos em outros momentos, já tivemos a oportunidade de, em outros momentos, tratar disso aqui no PVE, a questão do PDDE e a questão do CIOP são questões extremamente importantes neste contexto. E, assim, eu gostaria muito de lembrar algo que nós já falamos no nosso encontro da semana passada, mas com essa ação do governo federal que antecipa, Carol, a liberação de recursos do PDDE para as escolas, ou seja, as parcelas que iriam entrar em abril... E em setembro, elas estão sendo antecipadas. Talvez elas não vão chegar em boa parte das escolas dos municípios que integram o PVE, por quê? Porque talvez as escolas não estejam devidamente organizadas. Talvez as escolas não tenham feito a prestação de contas. Talvez as escolas não tenham executado corretamente os recursos do PDDE. Daí a necessidade da gente levantar como está a situação de cada escola. E eu começo hoje, Carol, de uma maneira diferente. Vou começar, e hoje eu quero navegar bastante com vocês no site do FNDE, em bastante coisa, mas hoje eu quero estimular que ao final da nossa videoconferência todo mundo possa é, é, perguntar, possa clicar lá. Clica no Google, que é mais fácil, e baixa um aplicativo no seu celular, chamado Clique Escola. E aqui eu estou dentro da página do Ministério da Educação e aqui tem todo... Pode digitar no Google, não precisa fazer agora, né, Carol? A gente faz depois da videoconferência. Mas clica lá, Clique Escola, e você vai ver o que é o Clique Escola, tem toda a orientação do Ministério da Educação, inclusive sobre como usar esse dispositivo. E a minha sugestão para hoje, Carol, ao final... É, ah, eu falei, mas eu não compartilhei, né? Puxa vida, Carol, a gente apanha é, um pouquinho, né? Mas tudo bem, a gente dá conta aí. Eu estou aqui, olha, agora acho que todo mundo está vendo a tela, né, Carol? Eu, estou, eu cliquei no Google Clique Escola e eu caí dentro dessa página no Ministério da Educação. Então eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso depois da videoconferência, pudesse conhecer o que é o Clique Escola mas que Carol pudesse no seu celular ir, ir abaixar o Clique Escola. Vai lá na App Store, vai lá, seja qual for a plataforma que você tem, qual celular que você tenha, baixa esse aplicativo chamado Click Escola. Esse aplicativo é muito legal, eu estou aqui com o meu celular, e quando vocês baixarem esse aplicativo, vocês vão poder ver a situação de cada uma das escolas de vocês. Vocês vão escolher o estado, o município, a dependência administrativa, se é municipal, se é estadual, vão escolher o nome da escola, e vocês vão ver muitas informações sobre a sua escola, Carol, informações trazidas do censo escolar, mas vocês vão ver como está a situação de depósito de cada verba do PDDE, como está a prestação de contas de cada escola, você pode fazer isso pelo site do FNDE também. Mas quiser um acesso mais fácil, mais rápido, e eu estimulo que vocês recomendem isso para os diretores de escolas também, que baixem no celular este aplicativo chamado Clique Escola. Vai ser muito importante. E já que eu falei de diretor de escola, Carol, acho que nós temos aqui algumas redes que trouxeram ou que permitiram, que que os diretores de escolas participem desse nosso encontro hoje. Então, neste momento, eu faço uma referência especial a você, diretor de escola. Que bom que você está aqui conosco. Muito bem-vindo, né, Carol, ao PVE. Esta parceria pela valorização da educação do Instituto Votorantim, que compreende e abrange uma série de empresas que integram o Grupo Votorantim, é essencial para em tudo que faz, mas é essencial neste momento, porque está aqui para dar aporte, suporte técnico para a Secretaria de Educação e também para vocês, diretores de escola. Que bom que vocês estão aqui, muito bom que vocês é, vieram participar deste momento conosco. E aproveitando que vocês estão aqui, eu gostaria de sugerir... Carlos! Por favor, à vontade. Vou só fazer um, um, um reforço, a gente está no paralelo, captando, é, fazendo essa enquete, a pergunta de agora é quantas escolas do seu município estão regularizadas para receber o PDDE? Então, quem puder aí no paralelo acessar o site, né, o mente.com, é, para que a gente possa fazer essa captura, para a gente poder se organizar, a gente está pensando em como ajudar também, passar essas orientações para regularização. Então, quem puder, no paralelo, é, responder como está essa situação lá no PDDE, tá bom? O município está ou não? A, a sua escola, aproveitando que a gente tem aí a entrada dos diretores agora, a sua escola, qual está a situação? O gestor do município sabe como está a situação ali das escolas do município? Então, por favor participem, o código é 1515, tá bom? Pronto, Carlos, desculpa, pode continuar. Não, obrigado, Ana, obrigado por falar, e assim, eu vou confessar uma coisa aqui que a gente não pode confessar em público, mas eu vou confessar, né, Carol? Hum. O FU vai dando as orientações, eu tinha que ter falado isso antes de entrar, mas ainda bem que está aqui a Ana e a Carol para me socorrer, eu vou contar para vocês, viu? Talvez a falta de educação infantil lá, porque eu só fiz o antigo pré-primário, no toda da Educação Infantil, é que não me deixa adequadamente lidar com toda a tecnologia, ver ao mesmo tempo todas as telas e poder dar conta de tudo, ler os recados aqui no nosso grupo de gestão aqui no WhatsApp. Mas obrigado, Ana, e a Carol vai fazendo as intervenções, vai puxando e vai ajudando aqui também. Então fica aí, Carol, a prova de que a educação infantil faz diferença na vida das pessoas, viu? Olha o que a educação infantil está fazendo falta na minha vida para poder operar tudo isso aqui. Mas retomando aqui aos diretores de escola, eu gostaria de começar essa nossa conversa hoje fazendo uma navegação, uma visita com vocês ao site do FNDE. Eu preferi não trazer materiais prontos, mas eu gostaria de estimular, e vocês estão vendo aí o site do FNDE, eu gostaria de estimular que todos nós pudéssemos sempre buscar a informação correta na fonte segura. E aí fica a minha sugestão para que a gente sempre acesse as fontes. E eu quero fazer com vocês hoje uma navegação guiada. Gostaria de ter a oportunidade de conduzi-los para a gente entender melhor as questões do PDDE, mas também entender melhor as questões do CIOP. E logo aqui na tela de início... É, é, é, do portal do FNDE, que é o fnde.gov.br, fnde.gov.br, tá? mas logo aqui a gente já vai ver a orientação de que o Ministério da Educação e o FNDE estão antecipando os repasses do programa do dinheiro direto na escola. A parcela que iria entrar em abril e a parcela que iria, que iria entrar em setembro estarão sendo depositadas até a semana que vem. E quando houve essa decisão do Ministério da Educação, naquele momento ainda não se sabia se todas as escolas teriam aulas suspensas ou não. De qualquer forma, é um recurso que vai ajudar muito as escolas. Porém, é preciso entender com maior profundidade, Carol, o que é o PDDE. Nós vamos também compartilhar, ao final desta videoconferência, uma série de materiais do próprio Ministério da Educação e do FNDE, orientando e até fazendo um passo a passo sobre como regularizar a situação da sua escola, se não estiver em ordem. Vocês vão receber este material, junto com a gravação desta videoconferência. Mas eu queria orientar e queria lembrar. E aqui do lado esquerdo, nós temos em programas, todos os programas do FNDE, e eu gostaria de trazer aqui, que a gente pudesse depois clicar, estou fazendo essa navegação guiada proposital, para que todo mundo possa ver, mas eu gostaria de clicar em PDDE e aqui a gente vai saber mais sobre o PDDE, o que é o PDDE e quais são as ações que o PDDE engloba, tanto o estrutura quanto PDD qualidade. E aí, por exemplo, uma ação que chega a recurso direto na escola é, por meio do programa né, é, é, do antigo Mais Educação, que se transformou, modernizou e virou mais alfabetização, é via PDDE. E aí nós temos uma série de programas, estão todos eles aqui descritos, e é importante que a gente possa reservar um tempo, sendo eu diretor de escola, equipe da secretaria ou secretário municipal de educação, para conhecer com maior profundidade o programa, para entender melhor o funcionamento do programa e começa aqui, sabendo o que é o PDDE. Mas a gente vai ver que dentro aqui do, do PDDE, a gente tem informações sobre o PDDE, sobre os recursos do PDDE e sobre o funcionamento. E eu cliquei em funcionamento para estimular, Carol, que todo mundo possa entender como funciona este programa que destina diretamente recursos para cada uma das escolas, desde que as escolas estejam devidamente organizadas, com a documentação organizada, registradas e preenchendo o censo escolar, mas também executando a prestação de contas dos recursos anteriores do PDDE. Outro dia, fazendo um trabalho de formação numa rede, numa situação bastante desagradável, porque estavam presentes os diretores de escola, os secretários de escola e um representante do Conselho Escolar da APM. Uma mãe que é presidente de APM levantou no meio da nossa formação e falou: Olha, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de poder é, participar lá da discussão dos recursos, para ver como seriam aplicados na escola tal. Mas, nesse momento, eu e meu marido estamos muito tristes, porque nós fomos fazer o um financiamento da nossa casa, na Caixa Econômica Federal. E o problema é que a diretora, dois anos atrás, não enviou a prestação de contas do recurso do PDDE. Não foi feita a prestação de contas. E agora é tudo do PDDE é web, né? tudo automaticamente na internet. E a diretora não enviou a prestação e isso teve como reflexo a negativação do meu nome e, portanto, eu e meu marido não pudemos financiar a nossa casa na Caixa Econômica. Eu quero dizer para vocês que nós estamos tratando de uma das coisas mais sérias no âmbito de uma escola. Nós estamos tratando de execução de um recurso federal, que é um recurso público. E se ele é público, ele tem que ser recebido e investido e também prestado conta, dentro da norma da legislação, de acordo com que a legislação define. Por isso, a minha recomendação, para que eu, diretor de escola, eu, equipe de escola, mas eu, equipe da secretaria, e eu, secretário municipal de educação, possamos tirar um tempinho para fazer esta leitura diretamente no portal do FNDE, para entender melhor o que é esse programa, como ele funciona, em que o recurso pode ser aplicado, como eu faço a programação deste recurso, mas também como eu executo este recurso e como eu devo fazer o registro das informações referente à aplicação desse recurso. Porque quando as coisas não são bem feitas, elas vão causar problema na vida das pessoas, como esse exemplo que eu acabei de citar, lá de uma cidade do Pará, cuja mãe que era presidente lá da PM, não pôde fazer o financiamento da sua casa, como também vai poder causar problemas para o município e aí até travar o recebimento de recursos na área da educação do município. Então é preciso muito, muita cautela, é preciso muito preparo, é preciso muita análise e muito estudo para que a gente possa fazer a adequada aplicação do recurso. E eu gostaria muito que todos pudessem depois entender este passo a passo, que é muito simples, que o FNDE traz aqui dentro do seu portal, em programas, dentro de programas PDDE, dentro do PDDE, você clica aqui mais sobre o programa e clica em funcionamento, é muito importante. E fiz questão de hoje não trazer materiais prontos, embora vocês vão receber também os materiais prontos, mas fazer aqui... O que eu queria sugerir que a gente crie uma nova rotina no processo de gestão, dentro da escola ou dentro da secretaria. Que a gente evite buscar informação em grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, desculpa falar, gente, ainda mais em um momento como esse, é a pior fonte de informação. Na administração pública, e a escola é a extensão da secretaria, a escola também faz parte do poder público. Na administração pública, nós temos que buscar informações na fonte. Jamais buscar informação em grupo de WhatsApp, informação publicada em blog, informação publicada em, em Facebook. Por favor, evitem transtorno, evitem problema para a vida de vocês e para a família de vocês. Nós temos que buscar informação real e por isso que a gente está fazendo esse acesso hoje, aqui diretamente no site do FNDE. Mas gostaria também, Carol, de recomendar que a gente pudesse, um pouquinho para baixo aqui do lado esquerdo, e todos estão vendo na tela, buscar informação aqui na área de gestores. E aqui, Carol, é muito importante porque, vendo o passo a passo, e até para regularizar aqueles que não estão com a situação em ordem, e vendo também os manuais que nós vamos compartilhar com vocês, vocês possam cuidar da atualização cadastral. É muito importante que todo o cadastro de cada escola esteja devidamente preenchido. Para fazer a atualização cadastral, Carol, nós temos aqui um passo a passo também. É só eu clicar e o FNDE já faz toda uma apresentação de um passo a passo sobre a atualização cadastral. Inclusive, eu gosto muito disso, tem aqui um Perguntas e Respostas, que está bastante atualizado, ele foi atualizado agora em fevereiro no dia é, é, é 12 de fevereiro. Ele é muito atual. E eu gostaria que todo mundo pudesse ver essas perguntas e respostas, porque aqui a gente vai entender ali hum, aquela pergunta que parece tão boba. Uma questão que a gente fala, ah, eu não vou perguntar isso porque é muito bobo. Ah, eu não quero tratar disso aí na videoconferência. Não tem problema. Vai aqui em perguntas e respostas e aqui todas as suas dúvidas serão sanadas. <coughs> Perdão mas também já aqui você já tem acesso e os diretores da escola que manuseiam o programa conhecem o PDDDE Web. É por aqui que a gente faz tudo do programa Dinheiro Direto na Escola. Mas também, Carol, quero chamar muita atenção sobre o cartão PDDDE. Vocês sabem que todo recurso federal, quando está numa Secretaria de Educação, ele só pode ser executado por meio de transferência eletrônica. Assim é com o dinheiro do Fundeb, assim é com o PNAE, com o PNAT, assim é com qualquer transferência que a Secretaria de Educação receba, seja para construir uma escola, para comprar equipamento para a banda, qualquer coisa. Todo recurso federal ele só pode ser manuseado, utilizado por meio de transferência eletrônica. Mas o PDDE só pode ser executado por meio do cartão. E por que, que isso é feito? Por que, que de alguns anos para cá isso mudou no Brasil e é feito agora desta maneira? Porque toda transação de recurso federal ela precisa ser executada por meio eletrônico para fins de controle, contabilização e também disponibilização de informação. Nós não temos a lei do acesso à informação? Tudo tem que ser dado acesso à informação. Mas também precisa haver um controle maior na execução do recurso. E aí, quando a gente faz a execução do recurso por meio do cartão, ficou registrado quando foi aplicado o recurso, qual o valor do recurso, quem recebeu o recurso. E, a partir disso, nós estamos tornando a administração pública mais eficiente e mais eficaz tornando a administração pública mais eficiente, mais eficaz, a gente vai poder alcançar maior efetividade no gasto. Antigamente, eu sei que não acontecia em nenhum município que integra o PVE, tenho absoluta certeza que nenhuma escola existia apenas em outros municípios, em outras escolas. No PVE isso nunca existiu, eu estou convencido disso. Mas ouvi falar que antigamente a gente iria na, ia na papelaria, fazia, olha, eu tenho aqui 5 mil reais, eu vou deixar comprado aqui em cartolina, tá bom? E à medida que eu precisar, eu vou tirando. E ficava o crédito lá na papelaria, e o dono da papelaria muito sério, a diretora da escola muito séria. Acontecia que o ano passava, Carol, e a gente não precisava mais de cartolina, a gente precisava de outros materiais. E a gente pegava outros materiais e não pegava a cartolina que a gente comprou. A diretora da escola estava dizendo recurso. Não. Mas este ato que ela estava realizando estava revestido de probidade? O ato era probo? Não. O ato era completamente ilícito. Por isso que tudo mudou na administração pública. E há tanto controle dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público, do Tribunal de Contas no seu estado, do Tribunal de Contas da União. Eu não sei se vocês sabem, mas em algumas redes de ensino, a maior parte dos diretores de escola respondem a ação civil, pública e ação criminal na esfera federal. Teve gente que já teve é, bens bloqueados, já teve que devolver recursos e já teve que ser demitido, porque existe um problema que ao versar, ao executar de maneira indevida o recurso, embora ele pode ser R$ 100, reais, esse esse servidor cometeu um ato grave, tem que ser aberto processo administrativo que pode é, resultar, inclusive, na sua demissão sumária. né Então, é garantindo para defesa, direito ao contraditório, mas pode é, é, culminar com a demissão do servidor, que vai entrar na justiça e não vai conseguir ganhar, vai, mesmo tendo 10, 15, 20, 30 anos de concurso. Então, gente, isso é muito sério. Carol, você vai falar? Carlos, é, tem uma dúvida de uma das pessoas que está participando aqui com a gente, que é o seguinte, é, precisa ser renovado né, o certificado digital, o RAIS e o DCTF. Então, a prefeitura disse que não pode pagar. É certo isso? Então, olha só, a gente não pode usar o recurso da prefeitura para dar conta. Esse é um problema é, é, complexo. Para dar conta, desculpa, falha seu áudio para dar conta do pagamento destas despesas, né? Não porque você vai ter contador e tudo mais. O que algumas secretarias de educação têm feito? Criado um programa específico com recurso próprio, recurso livre, recursos 0, zero, zero, fonte 00, zero, zero, que não faz parte do FUNDEB, que não faz parte do salário e educação, que não faz parte dos 25 MDE, um recurso separado Algumas secretarias têm criado um programa de apoio às APMs e conselhos escolares para garantir contadores, garantir o pagamento é, é, é, destas despesas que você acabou de mencionar. Por quê? Você não vai poder usar o dinheiro ali da educação nisso, tem que ser um recurso livre do município. Então, você também não pode ir lá e gastar de qualquer forma. O recomendável é que você crie um programa de apoio e, a partir desse programa, você... Aporte recurso, aporte assistência técnica, formação, capacitação, apoio técnico para as APMs e conselhos escolares, seja lá quem executa o recurso. E uma outra questão, Carol, já vou até me antecipar porque tenho certeza que vai surgir a dúvida. Eu tenho visto em muitos lugares que, às vezes, o recurso é mais executado e fica lá ah tem uma dívida tem que pagar tanto ou então não fez a declaração do imposto de renda vai ver quanto que deu ah tem que pagar tanto na receita federal se não pagar não vai desbloquear a escola por isso que é importante saber que medidas tomar e no âmbito de cada secretaria municipal de educação entender o tamanho do problema e tentar buscar a solução para esse problema lembrando que se não fizer a prestação de contas, se não fizer o registro lá na Receita Federal, se as pessoas declararem imposto de renda, vai dar problema do mesmo jeito, porque é uma unidade executora de recurso público. Então, Carlos, esse recurso quem tem que ter é a própria escola, para pagar Exatamente. tudo isso certificado. Exatamente, tá para pagar tudo isso. Em algumas redes, repito, a secretaria criou um programa de apoio com recurso que não faz parte do Fundeb, não faz parte do 25, não faz parte do Salário de educação. Um recurso zero zero. Mas vai aí de cada secretaria saber o que é possível, dialogar com o prefeito. Em outras é, escolas, eu em outras localidades, eu vejo as escolas se articulando, fazendo eventos para tentar fazer o caixa para poder dar conta dessas despesas aí é uma situação complexa por isso que eu estou tentando fazer todo esse trânsito aqui caminhada por dentro do portal do FLDE para que a gente entenda todas essas é, é, é, questões relacionadas ao PDDE. e aí Carlos tem tem uma dúvida aqui que eu, eu não estou entendendo também muito bem. Eu vou, eu vou replicar o que está escrito aqui, mas acho que está um pouco confuso. Mas né? Se você conseguir me ajudar, uhum. acho que é muito específico desse, desse município. Valores no SIGPC CIG, no não correspondem com a conta nova, cartão. No saldo do exercício anterior, consta o valor da conta antiga. E por negativa do banco, alguns diretores não conseguiram transferir o dinheiro para a conta nova. Você consegue tá. entender? Sim, eu entendi o problema. Quero dizer que esse problema não é só de vocês, tá? É um problema é, é, geral. Eu vou, inclusive, tentar achar um vídeo que eu vi recentemente da presidente do FNV tratando dessa questão para encaminhar junto. Mas, de qualquer forma, eu recomendo que todos possam entrar ali no YouTube e procurar esse vídeo também, que orienta como fazer. Agora, é muito importante que, ao é, tentar providenciar essa regularização se não conseguir que o jurídico da prefeitura providencie uma notificação se extrajudicial, se precisar até judicial ao FNDE pedindo apoio para tomada de providências para efeito de regularização muitas vezes a gente fala ah, o jurídico da prefeitura ele não me dá bola tal vai lá conversa com ele a gente precisa muito do jurídico da prefeitura num caso como esse, se eu fosse secretário, eu tomaria o cuidado de fazer uma notificação extrajudicial é do município, em nome das escolas, apresentando todo o problema, relacionando as escolas, descrevendo os problemas. Eu tomaria o cuidado de fazer uma notificação ao FNDE, porque futuramente, se der um problema, a gente consegue provar que tomou providência, não ficou de braço cruzado. Na administração pública é muito importante. Ter iniciativa, é, é, tomar a frente das coisas, é, executar as coisas. E aí, Carol, um tanto quanto destas perguntas que vão é, é, surgir surgindo, agora, né? é. que vão, vão surgir hoje, que são perguntas importantes e são perguntas recorrentes, vocês vão poder saná-las em dois materiais que, ao final desta videoconferência, nós vamos compartilhar com vocês, o PVE vai compartilhar, tá? O primeiro material é um material de orientação do FNDE, que fala tudo sobre o PDDE, inclusive o que para mim sempre é muito importante, Carol, é, são os fundamentos legais, da onde vem isso, por que, que pode fazer isso, por que, que é cartão, por que, que não é cartão. Não estou pedindo para todo mundo decorar a lei, estou pedindo para todo mundo saiba que existe, que tenha isso guardado, de fácil acesso, porque um dia pode... É, é, precisar. Aí toda uma orientação sobre os objetivos do PDDE, as sinalidades do PDDE, o público, para que, que serve o PDDE, os critérios de atendimento, como é dividido o recurso, como o FNDE atende as escolas, tá? inclusive aquelas que são conveniadas, filantrópicas, os tipos de ações que existem é, é, do PDDE, e aí as normas específicas sobre cada recurso, como que os recursos podem ser executados, com base em legislação, tudo que eu estava falando para vocês, enfim, está todo esse material muito bacana é, é, do, do, do FNDE que vocês vão receber. E vão receber também um passo a passo sobre a atualização. Talvez a maior parte das perguntas de vocês esteja respondida, Carol, neste passo a passo que é o material aqui do FNDE, né? E aí a gente vai poder ver tudo isso aqui e saber uma coisa importante, né? É, ah, eu vou, quando eu vou usar eu vou baixar e vou cadastrar, eu abrir pela internet, Explorer, dá certo? Não dá, não tem como, né? É, é, eu não posso fazer pela internet, Explorer, tenho que usar o, o Chrome ou o Firefox. São coisas tão pequenas que às vezes não dá certo e a escola fica lá, ah, faz um ano que eu estou tentando. Então aqui já começa uma orientação de início que não vai dar certo mesmo se você está usando o Internet Explorer. E aqui está passo a passo, como você acessa, como você vai fazer cadastro, até para recuperar a senha. Toda essa explicação do FNDE muito bem feita. Então esse material eu tive o cuidado de pegá-lo e a gente vai disponibilizar, né, Carol? Porque isso é que vai tirar a maior parte é, das dúvidas de vocês. E eu estou vendo aqui uhum. muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas questões Sim. relacionadas, né? Como é e que aí... a gente faz? É, não tem problema. São muitas. Vai... E assim, ó, pelo que eu estou batendo o olho aqui, perguntas muito bem feitas, queria cumprimentar todos, tá? E quero dizer para vocês que, bati o olho aqui e vi todas elas e quero dizer, nesses dois materiais que eu estou, que nós estaremos, que o PVE, desculpa, que o PVE vai estar remetendo para vocês, todas essas é, é, perguntas que vocês estão fazendo aqui, a pergunta da Daiane, da Nilda, da Cristiane, estou vendo aqui todas elas, a pergunta... Tem da o Ana Jackson, a é, Ana Lúcia de é. Tô, pelo que eu estou batendo o olho aqui, todas estão respondidas lá, tá? Então, a gente pode tratar, não há problema, mas eu gostaria muito de recomendar que a gente crie o hábito de buscar a solução dos nossos problemas na fonte. Por isso que vocês vão ter acesso aos materiais e recomendo que aquilo que a gente não tiver é, é, nesses dois materiais, a gente vai encontrar no portal do FNDE. Tá? E quando a gente vai buscar informação desta maneira, quando a gente vai solucionar, solucionar o problema... A gente buscando, Carol, a informação, isso nos fortalece, isso cria um, um, um vigor, cria uma raiz muito forte na gente, em toda a nossa equipe, na escola, na secretaria, para a gente poder enfrentar os problemas, solucionar os problemas, porque a gente está resolvendo com um amparo legal. É que eu gosto tanto de recomendar esses materiais. Mas eu gostaria de dizer ainda sobre o PDD, Carol, que... É extremamente importante, neste momento, buscar a regularização de todas as unidades escolares. Eu, eu, eu, Claro que as escolas estão fechadas, as escolas estão em aula, mas quem sabe algumas coisas que precisam ser feitas nas escolas, que podem ser feitas, inclusive, com recursos do PDDE, a gente pode antecipar. O que a gente vai esperar voltar às aulas para fazer aquilo que a gente pode fazer agora? Ontem eu participava de uma reunião de planejamento com uma rede em que os diretores de escola estão fazendo todo um planejamento junto com a secretaria para dentro do limite orçamentário da secretaria, aproveitar este momento de suspensão das aulas para fazer reformas emergenciais, para tomar providências que não dá feito quando a gente tem estudante dentro da escola. Então é um momento que a gente não pode parar em hipótese alguma. É o momento que a gente tem que otimizar o tempo, Carol. Legal. Carlos, será que a gente consegue responder algumas dessas vamos perguntas? Vamos lá. Então, vamos lá. A Daiane, ela diz o seguinte, a Resolução 10, 18 de abril de 2013, que regulamenta o PDDE, prevê no artigo 26 que cabe à Prefeitura apoiar técnica e financeiramente as APMs para cumprimento das obrigações fiscais e tributárias, inclusive se for necessário a disponibilização de contador para esse fim. É isso mesmo? É isso aí, Daiane. E aí eu quero agradecer muito, Daiane. Não dá tempo da gente aprofundar a forma, né? Se é a gente pudesse ficar o dia inteiro, todo dia aqui, dava para aprofundar. Por isso que a gente sempre dá os caminhos. Mas muito obrigado pela participação é essencial porque você veio apenas trazer o fundamento legal para aquilo que eu tinha falado. Muitas secretarias criam um programa permanente de apoio às unidades executoras para fins de execução do PDDE e execução de recursos próprios. Por exemplo, muitas das cidades que estão aqui, elas também transferem recursos para as escolas, recursos da própria prefeitura para serem executados. Alguns têm cartão, outros, tem uma série de programas, tem programas muito bem estruturados, e aí é, esse programa que a prefeitura cria, com recurso próprio né esse programa é um programa importante porque ele vai levar, como a Daiane falou não apenas assistência financeira, às vezes a gente pensa muito no dinheiro para pagar essas despesas, eu gosto de lembrar que é importante levar assistência técnica, é preciso dar apoio disponibilizar contador, dar formação para os integrantes do conselho escolar ou da APM, dar formação para o diretor de escola. Isso é importante e é essencial. Obrigada, Daiane. Legal. Escolas paralisadas desde 2010, não foi dado baixa e consta dinheiro na conta. Como fazer para dar baixa ao CNPJ e devolver os recursos? Nilda Borges. Gilda, olha só, eu tinha visto essa sua pergunta, eu quero dizer que ela é preocupante e recorrente, isso acontece em muitos lugares. Gostaria de sugerir que a escola e a prefeitura pudessem sentar com o jurídico da prefeitura, porque uma série de procedimentos vão ter que ser adotados para resolver o problema. Inclusive, me dói o coração falar, mas vai ter que abrir procedimento administrativo contra o gestor escolar da época. Porque isso vai demandar, ao longo do processo de regularização, a comprovação de que medidas foram tomadas. E os diretores de escola, secretários de educação que estão aqui, sempre me ouvem falar. Mas os diretores de escola vão me ouvir falar uma coisa que é um pouco pesada. Eu quero dizer para vocês que na administração pública, a gente só faz o que a lei diz que é para fazer. Não é porque não está escrito que não pode fazer, que eu vou fazer. Não. A administração pública é diferente da casa da gente. Na casa da gente, a gente faz tudo que a gente quer desde que a lei não proíba. Aqui, na administração pública, é diferente. A gente faz tudo que a lei manda fazer do jeito que a lei manda fazer. Em se tratando disso, quero dizer que, ao constatar uma irregularidade quando você assume a direção da escola, é essencial e é fundamental que você tome providências. E, nesse sentido, às vezes é doído. Mas a providência é formalizar por meio de ofício seu diretor e do Conselho Escolar ou da PM uma denúncia junto à Secretaria de Educação pela má versação, pela não prestação de contas, pela execução indevida do recurso anterior à sua posse. Porque é a partir disso que a gente vai regularizar as ações. Existe um princípio na administração pública que a omissão é sinônimo de culpa. Quando a gente se omite, a gente assume a culpa de quem cometeu o ato errado ou de quem deixou de fazer o que deveria ter sido feito de maneira correta. Nesse caso, portanto, Nilda, a minha recomendação é a escola e a secretaria devem sentar com o jurídico e estruturar que medidas deverão ser tomadas. É a partir dessas medidas que vocês vão poder notificar o FNDE, vão poder buscar a resolução dos problemas. Mas, quero te dizer de imediato, não é fácil falar isso, viu? Mas tudo que tem de dívida para trás, tudo que não foi feito, que não foi recolhido, que não foi feito de declaração de imposto tudo vai ter que ser feito e vai ter que se gastar esse dinheiro. Carlos Cristiane Fernandes diz o seguinte, ainda temos saldo dos programas PDDE Integral e Estrutura 2019 e não consta no SIGPC para prestar conta. É, é, especificamente este problema, Cristiane, me desculpa, eu ainda não tinha ouvido falar dele, tá? É importante, eu sei que agora é o caos, né? Porque o FNDE não tem entender. mas seria muito importante que escola e secretaria em conjunto fizesse uma notificação ao FNDE pedindo é, é, é, orientação sobre como proceder nesse caso, tá? É, via de regra, Penso eu que, em virtude de todo este problema que está ocorrendo, penso que logo o FNDE, o governo federal, o primeiro ministério da educação, deverão editar novas resoluções e portarias que poderão, inclusive, modificar a execução de recursos que, eventualmente, estão parados na conta e que não foram executados. Porém, ainda não saiu nada. Eu tenho conhecimento de que já há estudos, tanto no governo federal, como a equipe do FNDE, estão tá fazendo estudos aprofundados de como proceder em relação a isso e tantos outros problemas. Entretanto, nada ainda saiu. Evidente que quando sair, a gente vai trazer aqui, a gente está acompanhando e monitorando, mas é importante vocês também ficarem atentos, Cristiane. Carlos, Ana Lúcia, de Xambioá, a secretária de Educação de Chambioá no Tocantins. Temos duas escolas no campo, Juntas não possuem 50 alunos. O recurso ainda vem no CNPJ da Prefeitura. Entretanto, o correto. contador insiste em fazer as compras usando o CNPJ do Fundo Municipal de Educação. O correto não seria usar o CNPJ da Prefeitura, uma vez que o recurso vem no respectivo CNPJ? É, obrigado, que você já respondeu a tua pergunta, né? Você fundamentou tão bem a tua sua pergunta que você... Parabéns, é. viu? Que pergunta bem <risos> feita! E que resposta maravilhosa você deu para tua pergunta! Desculpa, está errada a execução, o correto é fazer a execução pelo CNPJ que recebeu o recurso. Não podemos esquecer, Ana Lúcia, retomando o que eu falei há pouco, que esse é um recurso federal e a execução de recurso federal deve ser feita pelo CNPJ que recebeu o recurso, na, na, dentro das regras estabelecidas pelo programa. A Guida pergunta o seguinte, você poderia esclarecer sobre a verba que veio do PDDE? Ela deve ser utilizada somente para materiais de higienização escolar? Olha, Guida, é, pelo que eu entendo, você pergunta agora desta antecipação, que já chegou algumas escolas, chega até todas elas até a semana que vem. O recurso tem que ser executado na forma como ele foi programado. E aí ainda não saiu nenhuma decisão que suspenda a regra de planejamento e execução do recurso na tal da composição de investimento e capital. Então, a regra permanece. Se houver alteração, a gente vai saber em breve. Mas, a princípio, apesar do recurso já ter chegado, ele vai ser executado da forma como foi planejado. É, tem uma pergunta com relação ao prazo. né? O Roberto Antônio Queiroz pergunta é, até quando esse recurso deve ser gasto? Olha só. Nós estamos tratando, neste momento, de uma antecipação. Porém, toda a regra de execução do recurso é a regra que já existe no PDDE. É, aquilo permanece. O que o Ministério da Educação fez foi, olha, ao invés de esperar, por exemplo, a segunda parcela em setembro, você vai receber agora a escola. E aí você vai ter que executar dentro desse exercício. Tá? Nós temos que executar. Não mudou a regra. A regra continua a mesma. Porém, a pergunta do Roberto me faz lembrar de uma coisa que eu não falei, deveria ter falado no início já. Nós estamos tratando de uma antecipação. Não é recurso novo, é antecipação. Ao invés de receber lá na frente, vocês estão recebendo agora. Ah, mas vai sair depois o recurso novo. Até pode sair, porém hoje a gente não sabe se vai sair. Não temos a certeza. Por enquanto, só é a antecipação do recurso que você ia receber lá na frente. É, Carlos, Jackson pergunta o seguinte, o que acontece quando a Secretaria de Educação efetua o pagamento da formalização de uma ata, por exemplo? Como fica a prestação de contas? Jackson, é, é, talvez eu não entendi corretamente, mas vou tentar supor o que você pergunta. Como que a Prefeitura gasta é, recursos? Faz de novo a pergunta, Carol. O que acontece quando a Secretaria de Educação efetua o pagamento da formalização de uma ata, por exemplo? Ah, uma ata Como da fica... Constituição ali do, do, do Conselho, da PMF e tal. Por isso que eu estou falando que alguns municípios criam um programa de apoio técnico e financeiro aos conselhos ou APNs para usar o um recurso dali. Na maior parte dos lugares são as próprias escolas que viabilizam os seus recursos. A Prefeitura pode fazer? Pode, desde que seja previsto dentro do programa, tem a dotação orçamentária, esteja lá como um programa permanente dentro do PPA, esteja previsto na LDO todo ano e com o rubrico orçamentário na Lua. Legal. Carlos, o Francisco pergunta o seguinte, tem vias legais que possibilitem a prefeitura fazer algum repasse para o ex o, o X tipo doação que poderia contemplar as despesas? Olha, muito bem. Muito bem. É, esse programa ele tem que ser instituído por meio de uma lei municipal. Programa que a gente está falando de apoio, da assistência técnica, financeira, seja lá qual for o nome. né? Ele tem que haver, tem que estar previsto um PPA, né, LDO e rubrica orçamentária todo ano. Ele tem que ser é, é, organizado e disciplinado por meio de uma legislação. Nessa lei você define da fonte do recurso aonde eles vêm e você estabelece também em que pode ser aplicado. Há possibilidade, sim, desde que isso esteja devidamente amparado em de legislação para evitar dor de cabeça e transtorno. Tem uma, uma pergunta aqui, que é o seguinte, como o diretor vai andar com as demandas, aproveitando os alunos estarem em casa, se eles têm o comércio e serviços paralisados e também estão em casa por determinação? Então, cada caso é um caso. Né? Eu moro em Curitiba e ontem... É... Ah, tá com fundo hoje, eu coloquei um fundo, Carol, aqui atrás de mim eu coloquei um fundo, mas tem um quadro aqui, Ontem, quando esse quadro foi pendurado muito tempo atrás, o parafuso ficou bom, o um quadro deu uma caída, eu falei, ah, tem que arrumar o quadro e tal, eu saí na rua e achei lojas de material de construção aberta, que eu não imaginava que ia achar, tava aí no supermercado e achei uma loja. Então, cada realidade é uma realidade, São Paulo, se for a cidade de São Paulo, eu tenho certeza que você não vai achar nada, Algumas das maiores cidades de São Paulo você não acha mais desde ontem, né? mas em alguns lugares pode ser que você consiga. Contudo, lembrem que eu vou fazer, por exemplo, eu tenho que fazer, hipoteticamente, eu quero fazer um trabalho de pintura em três escolas, na outra eu quero recuperar o telhado, na outra eu quero mudar e melhorar a rede elétrica, porque é muito antiga, na outra eu vou reformar banheiros e tal. Eu vou começar a fazer isso amanhã, oh, mas como é que eu começo? Primeiro, descrevendo a demanda, descrevendo a demanda, criando um termo de referência, encaminhando para a prefeitura para fazer o processo legislatório, discutindo com a prefeitura qual é a melhor modalidade de administração, ah, vendo para a a publicação de edital, acompanhando os prazos do edital, e aí nós estamos falando de um período, e que aí nós não estamos falando de usar o decreto federal para fazer compra pública para saúde. Não. Nós estamos falando de manutenção das escolas. Então, para manutenção das escolas, aquela regra lá, que é comprar direto, fazer as coisas direto, não vale, porque aquilo é para saúde, para cuidar da vida das pessoas. O restante é processo licitatório normal. Você tem que respeitar a legislação. Então, imagina que isso vai demandar um bom tempo e até formalizar tudo isso né, é bastante tempo. O Roberto, que já tinha feito a pergunta né, sobre qual é a melhor forma para fornecer a contrapartida, pergunta o seguinte: nos extratos bancários, a cobrança de impostos, esses programas não são isentos desses impostos? Não. Não, por isso que a gente tem que ter sempre os recursos, as taxas, né? Só que assim, é, eu já ouvi é, é, dois, três presidentes de FNDE repetir a mesma coisa. Comunique o FNDE, que o FNDE informa a instituição financeira, Banco do Brasil, Caixa Banco do Brasil nesse caso, que não pode cobrar taxa nessas contas, né? Então a gente tem que correr atrás, ver essas coisas ir lá, comunicar e ir lá, sentar com o gerente e tal, essa é uma questão sempre recorrente, né? Mais aquelas taxas, a, a, a, o cesto de tarifas tal, o banco não, não, não pode cobrar. É uma pergunta também sobre o ex é da, da Isabel Maria Veiga. Ela pergunta o seguinte, Bom dia, para as novas ex. o que se pode fazer para agilizar a regularização do PEDEA? É, se eu bem entendi, você está falando das novas porque mudou a gestão da escola. Mas ela não é nova, ela existe lá já há muito tempo. Eu defendo com veemência um programa municipal de assistência, apoio técnico e financeiro para conselhos e APMs para ir lá ajudar a resolver esses problemas. Por quê? O maior problema que vocês vão ter qual é? Dinheiro para pagar tudo que vocês têm que pagar. Outro dia eu vi uma escola que precisa pagar 17 ou 18 mil reais de coisa para trás que ficou aí. Imagina, como é que junta esse dinheirão desse? não é simples, né? Mas, ah, a prefeitura tem que dar o dinheiro. Não. A prefeitura poderá repassar o um recurso se houver previsão e lei. Do contrário, não. Carlos, Ana Lúcia pergunta também, as associações das escolas são instituições privadas. Tem algum respaldo legal para o mundo? Fazer Ele o pagamento é dos impostos é de declarações? De então, imposto de renda? Tem que fazer, por isso que tem que ter contador... É, existe rede com 500 escolas, existe rede com 10 escolas, com uma escola, com 30 escolas, com 20 escolas. Se eu fosse secretário de educação hoje, no lugar de muitos de vocês, eu tivesse lá 5, 10, 20, 30, 40, 50 escolas, eu teria um programa. Nesse programa, eu teria um, dois, três contadores para resolver tudo isso, porque eu acho que é muito importante. Minha opinião, mas a realidade local é que define. Eu tenho que respeitar isso, né? Mas eu acho que é muito importante dar apoio às unidades executoras. Isso é essencial, na minha opinião. Carlos, uma pergunta que talvez já tá um pouco repetida. Diz assim, no meu município também possui PDDE estrutura e no SIGTC não consta campo para preenchimento, somente de 2018. O que fazer? Então, é, no segundo material que vocês vão receber, está tratando disso, eu não sei... Eu não sou especialista em PDDE, tá, gente? É, Imagino que para ser especialista em PDDE é uma coisa complexa. É, eu não lembro agora o procedimento adequado, mas já existe uma orientação da FNDE como proceder nesse nesse sentido, tá? Vai estar no material que vocês vão receber. E tem no portal também. São perguntas muito técnicas, muito específicas, né? É. Um apoio de conversa. Mas é, é, é o livro das perguntas aqui é estratosférico, né? O público do PDDE. <risos> Eu sempre falei, e reitero, é altíssimo nível. Diz assim, ó, uma outra, uma escola ficou ficou, numa escola ficou o saldo do programa Mais Alfa e ela deixou de oferecer turmas que atendam ao programa. Os alunos atendidos foram para várias escolas. Como proceder com o recurso que está na conta? É, tá lá no manual, vocês vão ver, vocês vão ter que, vocês entenderam gente que na gestão pública que a gente faz hoje não interfere apenas hoje na nossa vida. Interfere amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui 5, daqui 10. qualquer ação, ah, eu não vou mais ofertar turma sobre determinada coisa, eu não vou fazer mais, eu vou fazer mais aquilo. Eu pensei no recurso que estava na conta antes de tomar decisão sobre a turma, antes de colocar os alunos nas outras escolas. Então, sempre nossos atos na gestão pública tem uma repercussão futura que ela é, é, é terrível, né? Nesse caso, a gente vai ter que devolver o recurso. Está lá no manual de orientação. Rosa, de Santa Filomena, pergunta, o repasse da prefeitura será através da conta da UEX ou conta aberta para o programa de apoio? Olha, é, você pode fazer das duas formas, escuta com o jurídico, porque às vezes você pode ter, Rosa, é, instrução normativa do tribunal estabelecendo que, nesses casos, você tem que ter o recurso concentrado no lugar e executar por lá, ou transferir o recurso para a unidade executora ou se transfere tem que entrar em uma conta específica, não pode ser na outra conta geral. Tá? Tem que ver também é, é, orientações, instruções dos tribunais. Daí a minha recomendação que ah eu vou reunir com o prefeito amanhã, vou fazer o programa, vou mandar para a Câmara, os vereadores vão votar à distância, porque cada um está na sua cara Calma, calma. Constrói adequadamente o programa. Senta com o jurídico, vê todas as implicações, todas as definições para definir os caminhos de como fazer o que fazer. Tá bom. Carlos, como é que a gente continua? Tem mais uma pergunta aqui do Francisco Souza. É, eu não sei se você quer apresentar mais algum material ou se agora a gente terminando as perguntas a gente já consegue encerrar. O que, que você está imaginando? É, é, eu, eu quero falar aí na sequência um pouquinho do, do, do, do Ciop. Né? Quero falar um pouquinho da situação da Secretaria de Educação, que tem me preocupado bastante. E eu estou vendo aqui que o Francisco... É, é... essa seria a última o pergunta. Cartão, né? vamos, vamos, vamos falar, cara. vamos ver já a pergunta dele, por favor, por gentileza. Tá. Após recebermos o cartão, fomos orientados a continuarmos pagando em cheque todos os recursos em conta até o momento e usar o cartão apenas para os valores da conta do cartão. Isso procede? Todos os recursos do FNDE, desde a implantação do cartão, que são relativos ao programa dinheiro direto na escola, tem que ser executados por meio do cartão. Sempre recurso federal, a partir de agora, é por meio do cartão. Vai estar no manual. É, é, cuidado é, é, com essas orientações, Francisco. Né? Igual é, município que ainda estava executando o recurso do Fundeb meio de cheque. Não existe isso, gente. Ah, mas foi gasto o dinheiro, foi feita a licitação certinha, foi feito tudo corretamente. Não, não foi feito. O ato não está revestido de probidade. O ato não é probo. Existe um decreto federal desde 2010 que diz que recurso do Fundeb, recurso federal, é por meio de transferência eletrônica. Ok. É, vão chegando mais perguntas, Carol, não é, vai acabar. É bacana, mas vocês vão ver que os materiais que a gente vai distribuir vão dar conta de responder essas perguntas. Contudo, Carol, queria aproveitar essa nossa oportunidade para retornar no nosso portal do FNDE. E no nosso portal do FNDE, vou aqui entrar novamente desde o início, gostaria de recomendar que a gente pudesse lembrar mais, conhecer mais sobre o CIOP. Aí do lado esquerdo, vem aqui. Nós já fizemos isso numa videoconferência do ano passado. Mas a gente vai em sistemas. Em sistemas a gente vai procurar muita coisa, mas o que a gente quer procurar é o CIOP. Eu cliquei no CIOP e caí aqui na página do CIOP. Na página do CIOP eu vou saber mais o que é o sistema de informação, de orçamento público é, é, é na educação. Vou lembrar que, ao final de cada bimestre, a Secretaria de Educação é responsável, sozinha, em parceria com a contabilidade, seja lá quem for, mas é a Secretaria que responde pelos recursos da educação. né? Ah, mas eu não sou gestão, não sou ordenador de despesa. Não tem problema, você responde por eles. É a Secretaria que tem que providenciar, se isso é feito na contabilidade, tudo bem, mas a Secretaria tem que acompanhar. Então, ao final de cada bimestre, você tem mais 30 dias para registrar informações no Siop, naquele é, é, é, relatório resumido de execução orçamentária. A primeira coisa que eu queria orientar vocês é, por favor, entrem aqui em relatórios. Nós podemos ver relatórios da União, dos Estados, mas a gente quer ver municípios. tá? E aí, a primeira coisa que eu queria orientar aqui no meio da tela, Carol, é situação de entrega. Eu estou no Paraná, e aí eu sei que tem município daqui que está no Paraná, mas eu vou pegar o Paraná só para a gente ver, tá? Consulta aqui o Paraná, consulta por nome do município, cada um vai consultar o seu e vai ver o seguinte: como que está a situação de entrega do primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, tem até 30 de março para prestar contas. Como está a situação de entrega de cada município, se entregou ou não? Mas não apenas deste ano, também dos anos anteriores. Todos os municípios entregaram, inclusive nos anos anteriores, por exemplo, peguei aqui, a Maporã, acho que não está no PVE, né? Não entregou, tem problema, no quarto trimestre não entregou o quinto, não entregou o sexto. Gente, quem não entrega o CIOP não pode receber transferência voluntária da União. É pré-requisito para o recebimento de recursos do governo federal por meio de transferência voluntária, o preenchimento do Siop. Se o Siop não está preenchido adequadamente, haverá problema e você não poderá receber recursos de transferência voluntária do governo federal. Digamos que, e esta é a preocupação do PVE, ao final dessa pandemia, o governo federal decida destinar recursos para os municípios aplicar na área da educação. Como que esse recurso vai chegar? Transferência voluntária. É requisito para receber recurso o adequado preenchimento do CIOPE, a prestação de contas adequadas. E aí, eu não quero aqui abrir, não quero expor ninguém, mas, claro, é o nosso trabalho. Ontem eu tive que bater o olho em muitas prestações de contas dos municípios que entregam o PVE. E aí a gente consegue observar tanto municípios que fecharam 2000 e 19, Carol, aplicando 28%, 29%, 30%, até 33,4%, como tem município que aplicou ano passado 23,44%. E aí, a Secretaria de Educação sabe que vocês declararam para o Tesouro Nacional que o município não atingiu os 25%? Porque esse dado é preenchido pelo município. Ah, mas a contabilidade diz que não deu certo de preencher porque o sistema não aceita. Lembram um o ano passado quando nós recebamos uma videoconferência para falar de CIOP, falar de planejamento orçamentário e falar da importância das secretarias de educação fazerem controle orçamentário, a programação por área de investimento, creche, pré-escola e não educação infantil geral, fundamental 1, fundamental 2, campo, cidade e educação especial. Lembra que a gente falou também sobre execução por fonte de recurso, Fundeb, Salário Educação, Pinat, PNAE. Lembra também que a gente falou por elemento de despesa, pagamento de pessoal contratado, concursado. Lembra de tudo aquilo? A gente fez uma videoconferência, o PVE pediu, nós construímos planilhas de apoio para vocês, distribuímos para vocês. Então, gente, eu insisto muito que se a gente não mudar a nossa postura na gestão orçamentária e financeira, a gente vai ter vai continuar tendo dificuldade para preencher o CIOP. Porque o sistema foi feito para receber informação sobre a execução orçamentária e financeira da educação da educação por área, por fonte de recurso, por elemento de despesa. Se nós não mudarmos a nossa prática, se a gente não sentar com calma com o prefeito, com o secretário de finanças, fazendo com a contabilidade, e explicar que isso precisa ser feito, desculpa, se a gente não explicar que precisa ser feito corretamente a partir de agora na educação, a gente vai continuar tendo problema na, no registro de informações do CIOP. E muitos municípios estão com problema nos dados que declararam, porque há uma discrepância nesses dados, o sistema pega. Por exemplo, tem gente, hipoteticamente... Que comprou é, kit escolar com caderno, lápis, borracha, apaga, é, é, é, lapiseira, compasso, régua, não sei o que lá, não sei o que lá, e lançou tudo no ensino fundamental, mas distribuiu também para as crianças da educação infantil. Aí a hora que você vai lançar lá, você não tem um rubrico orçamentário na educação infantil, você não consegue dizer que tanto daquele investimento foi na educação infantil em pré-escola, tanto no fundamental 1. Então, por isso que a gente precisa mudar a prática, gente. Foi isso o tempo que a Secretaria de Educação cuidava apenas de saber se tem professor ou não tem professor, se tem transporte ou não tem transporte. Não. Secretário Secretaria de Educação precisa ser gestor, na plenitude da palavra. Gestor. Gestor é quem conduz a, o planejamento, conduz a construção, a aplicação de políticas públicas na área de educação, programas e ações mas é ele também que tem a tarefa, junto com a sua equipe, de fazer a gestão em toda a sua plenitude, passando por todas as áreas, inclusive a administrativa e a orçamentária e financeira. Daí a necessidade da gente ter um cuidado maior com os dados que são registrados no CIOPE, Carol, mas também ter um cuidado maior em providenciar que os dados sejam registrados. Se é a contabilidade que registra, eu, Secretaria de Educação, tenho que ir lá, tenho que acompanhar, não é brigar com ninguém, eu sou da paz. Eu estimulo a harmonia o bom relacionamento da educação com todas as áreas da Prefeitura. Mas é muito importante que as coisas sejam feitas da maneira adequada e no tempo certo. Então, a primeira sugestão que eu faço é vai ver como está a situação de registro de informações do CIOP, veja se existem pendências... Por favor, analise antes de carregar todas as informações se os dados estão corretos. Imagina que o município informou que aplicou apenas 23,44%, não alcançou os 25%. Isso vai dar problema para o prefeito, isso vai dar problema para o secretário de educação. Então, nós precisamos adotar novas práticas, com uma nova postura para a gente dar conta, Carol, da gestão neste contexto atual. Legal, Carlos. Estão surgindo também uma série de perguntas sobre isso. Você responde algumas perguntas? Acho que vamos a gente lá, pode escolher lá, umas vamos duas. Vamos lá. Vamos lá. A escola ainda tem verba do programa mais, alfabetização. Posso continuar a desenvolvê-lo este ano com os alunos do ano anterior? Olha só. Você tem que fazer sempre... A re... Todo recurso federal, tudo que a gente vai fazer, qualquer execução, se a gente tem saldo, a gente tem que fazer a reprogramação. Reprogramação. O recurso pode ser executado, se ele não foi executado um tempo adequado, se for feita a reprogramação. Diz assim, aqui já adquirimos esses materiais para o combate da pandemia. Esse recurso pode ser utilizado em outras ações da unidade escolar? Gente... É, é, nós vamos executar o recurso da forma como o recurso foi planejado. Esta é a orientação hoje. Pode ser que nós estamos aqui na videoconferência saiu uma nome e a gente não está sabendo o que liberou geral e pode ser aplicado de qualquer forma. Mas a informação atual nesse momento é, não mudou a regra do jogo. Por enquanto, o recurso tem que ser aplicado da forma como ele foi planejado. É... Diz assim, tem alguma sugestão de quanto podemos gastar com o material de consumo? Álcool, gel, papel toalha e sabão líquido? Primeiro, respeitar aquilo que foi programado, quando vocês programaram a execução do recurso. Segundo, executar a partir da sua necessidade. né E aí é muito difícil, desculpa a minha sinceridade, de muito longe, sem conhecer a, a, a peculiaridade, a realidade, a especificidade de cada escola, de cada localidade, recomendar o quantitativo. Eu acho que isso deve ser algo que deve ser debatido no âmbito da unidade executora, deve ser debatido junto com a PM, Conselho Escolar, para ver essa definição. Legal. Que Gente, muito esperto. Diga, mas, diga. Perdão, mas ah, eu, eu falei uma coisa, eu quero fazer uma vírgula no que eu acabei de falar e queria dar uma sugestão a você diretor de escola não decida sozinho chame as pessoas compartilhe as decisões reflita muito sobre o que fazer planeje junto com o conselho ou com a APM como o recurso vai ser executado isso vai te dar maior solidez isso vai te tornar a sua gestão ainda mais fortalecida obrigado Carol legal, legal Muita gente perguntando se a gente vai disponibilizar o vídeo depois para as pessoas assistirem, sim, a gente vai encaminhar assim que a gente receber o link pela plataforma, a gente vai encaminhar para todos, poderem assistir novamente e encaminharem também para as pessoas que quiserem assistir. E junto é... os materiais que nós vamos encaminhar. Com certeza. Com certeza. E muita gente parabenizando, né, Carlos, pelas informações, prestação de contas, é coisa séria, né? E os gestores precisam estar conscientes disso, então acho que é muito importante. Muito é, a gente queria agora, Carlos, é, pegar esse momento para pedir para as pessoas votarem. É, e a gente vai disponibilizar aqui, a Ana Clara já pode disponibilizar as seguintes perguntas. Quais são os outros temas de interesse para os próximos webinars? Então, gostaria que vocês votassem, pode ser múltipla escolha, podem ser vários temas, porque a gente vai disponibilizar o webinar diário para vocês assistirem às 10 da manhã. Então, tem cumprimento do ano letivo, estratégias de educação à distância durante o recesso da escola, preparação de docentes para atuação durante o recesso, distribuição de merenda, reposição de aulas, gestão de recursos humanos e conduta municipal, conexão e apoio às famílias, e outros temas que vocês podem sugerir. Então, eu pediria para vocês votarem, que é muito importante para nos dar subsídios para fazer os nossos webinars com mais né, é, especificidade. Porque a gente até tem ideias de temas, mas nada melhor do que vocês para nos ajudarem a pensar quais são as melhores opções. E, Carlos, se você quiser também falando um pouquinho mais sobre... É, enfim, alguma outra questão que tenha ficado, acho que a gente pode aproveitar esse momento para é... terminar as últimas considerações e esperar as pessoas terminarem de votar. Legal. Eu quero, eu quero dizer assim, ó, eu sei que hoje a gente está falando de PDDE e a gente está falando CIOP, eu sei que tem muitas dúvidas, a, a, a, acabei de receber e assim, ó, a gente está aqui para atender. Esse é o objetivo do PVE e reitero a minha satisfação pessoal de integrar esse time do PVE nesse trabalho que a gente faz aqui, para mim é muito valoroso esse trabalho, muito importante. E eu sempre peço que a gente faça as perguntas, eu posso atender individualmente, não me nego, mas que a gente faça as perguntas no grupo do PVE, e isso outras pessoas. E à medida que eu vou vendo as postagens e perguntas, eu vou contribuindo. Mas eu tenho aqui algumas pessoas perguntando sobre a questão da oferta à distância, né? se é possível fazer, então, como que a gente regulamenta isso no sistema de ensino. Amanhã nós teremos esta participação do pessoal do Canal Futuro, o João vai participar, vai falar da educação à distância, sobre organização, sobre um monte de coisa, e depois eu faço algumas recomendações, e as farei também depois, amanhã, no grupo do PVS, sobre os cuidados, como normatizar isso no âmbito da rede municipal do ensino, os cuidados que isso tem que ter e tudo mais, tá? Então, me desculpa, mas uma coisa de cada vez, eu sei que vocês têm um trilhão de problemas, mas a gente, e esta é a intenção da coordenação do PVE, é tentar fragmentar um pouco e focar em temas, cada dia um tema, para a gente poder atender melhor e não deixar as questões muito superficiais, tá? Então, amanhã, educação à distância, com tranquilidade. É, eu quero fazer um reforço só, Carlos, é, que para além disso, os municípios onde a gente tem atuação do PVE nós estamos também direcionando os esforços junto com os formadores que já são super parceiros de cada município, as equipes técnicas do SEDAC, do SINPEC e do Ciedes para que também auxiliem nesse processo, a gente está, né, Carlos, integrando aí os esforços, como o Carlos trouxe aqui. Os materiais ficam disponibilizados e a gente está pensando em como complementar essas estratégias. Amanhã a gente já tem o Canal Futura junto com a gente também para falar sobre educação à distância. O Instituto Votorantim fica muito à disposição e a gente tem o apoio também dos mobilizadores das empresas em cada um dos municípios que são também fundamentais nesse momento de capturar. Estamos todos juntos Pensando mesmo em como gerar ações, então essa série de webinars já é uma resposta às demandas que têm aparecido, mas nós também vamos, a partir da próxima semana, estar com o site do PVE atualizado, com um cantinho específico para ir colocando esses materiais. Então, tudo que está sendo disponibilizado aqui, a gente também terá uma página específica no site do PVE para deixar lá esse material registrado. E agradeço imensamente mesmo, mais uma vez, a gente teve aqui novamente uma participação recorde. Compartilhem o convite com as secretarias que vocês acham que estão tendo dificuldades de acesso à informação. Compartilhem os materiais com elas. Se tem alguma secretaria que vocês conhecem que não participou desse webinar, compartilhe o material do Carlos com ela, compartilhe o link para entrar no grupo de WhatsApp, momento a gente precisa de boas informações chegando nos municípios, tem uma rede de fake news, né gente, nessas horas sempre aparece, a gente precisa contar com cada um de vocês para ser o mobilizador e o disseminador de boas ideias, bons e informações corretas, né Carlos? Exatamente. E assim, eu estou vendo as perguntas, estou vendo as participações, o grupo do ATS também está movimentado, mas olha só, toda hora eu bati o olho, eu não ia falar, mas agora eu falei, neste momento nós temos 276 pessoas. Parabéns coordenação do PVE, mas também parabéns secretários, equipes, diretores de escola, articuladores, parceiros do PVE parabéns mesmo, que volumosa é essa participação, que trabalho sensacional, né, Carol? Tirar o microfone, né, porque é isso, a gente começa a falar e o microfone está mudo. É. Com certeza, Carlos. Bom, então é isso, a gente faz esse convite para vocês, amanhã às 10 horas a gente vai ter uma próxima videoconferência com o João Alegria e o Carlos Santos, né, o João ele é do Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho. E a gente vai falar sobre essas é, é, formas de ensino à distância. Né? O que fazer, como fazer. É, o João é o nosso convidado, o Carlos também vem para apresentar. E a ideia é que diariamente a gente tem especialistas falando. O Carlos também é um posto de conhecimento, né? como vocês podem ver, pode falar sobre vários temas. A gente poderia ter um webinar diário com ele a semana inteira. Mas ele vai trazer alguns convidados também, que é legal para dar esse movimento e trazer outros especialistas que podem agregar também aos temas que a gente vai propor. Né? Assim que a gente terminar esse webinar, a gente vai gerar o link com a gravação, vai fazer o material e vai enviar para vocês todos por e-mail, é, já com o link da inscrição do webinar de amanhã. Então, aguardem algumas horas, a gente vai ter isso e vai encaminhar para vocês. Acho que é isso, Carlos. Alguma outra consideração? Apenas agradecer, dizer que a gente também está de plantão, novidades que ocorrerem na área da educação, a gente vai compartilhar lá no grupo, vai tratar dos temas lá no grupo, eu tomo cuidado de que a gente, no grupo, fique apenas restritos aos temas da área da educação. E como última sugestão do dia de hoje, eu gostaria de fazer uma recomendação. Se alguns municípios já o fizeram, parabéns. Se outros não fizerem, avaliem a possibilidade de fazer. Crie um comitê de educação. É, a gente está com esse nome muito pesado na cabeça, comitê de crise, de crise, de crise, né? Não sei se precisa ser esse o nome, mas crie um comitê. Nós tratamos na conversa da semana passada, e na semana que vem a gente vai retomar isso, vai ter um dia, quem sabe a gente vai falar especificamente dessas questões. Me preocupa muito os contratos que estão em vigor, se você suspender todas as licitações, como é que se alcança no final do ano os 25%? Não vai dar tempo de executar. Então é importante que tenha um comitê de educação, que esse comitê esteja integrado, permanentemente reunido com o prefeito, secretário de finanças, fazendo da, da, da administração, com o procurador jurídico, mas tem que ter esse grupo, independente da cidade ser pequena ou muito grande, tem que ter esse grupo de educação voltado a enxergar tudo que nós precisamos observar nesse momento. Não é pouca coisa. Então é importante que tenha esse grupo, não precisa ser um grupo muito grande, mas é um grupo que tenha domínio sobre as ações que precisam ser feitas e possa levar informação para o secretário de educação tomar decisão sobre como estruturar o que precisa ser feito. Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até amanhã. Ana, quer deixar alguma outra consideração? Quero agradecer mais uma vez. Obrigada, Carol, mais uma vez por, por essa organização. Tem uma equipe de bastidores, a gente tem a Ana Clara lá também, aí da equipe do Carlos, correndo para a gente gerar esses links. Agradeço imensamente, Carlos, Carol, essa participação. Amanhã, mesmo horário, 10 horas, a gente vai falar de EAD. Daqui a pouco a gente dispara o convite, né, Carol, com o um link para inscrição. É, estamos juntos, reforço isso. As, em, as empresas Votorantim, Instituto Votorantim, uma rede de especialistas, Carlos Sanches, Futura. Nós, como pessoas mesmo, né estamos juntos, conectados, para a gente conseguir passar por isso, compartilhando o um maior número de orientações. Vai dar certo, a gente, a gente vai conseguir passar por isso, né, Carol? E o que não vai faltar são bons conteúdos e boas práticas sendo geradas nesse momento, que aí vão ficar como aprendizado daqui para frente também, né, essa boa... Essa geração de conteúdos agora fica disponível daqui para frente e vai sempre ajudar a gente aí nessas ações. Obrigada a todos, obrigada, Carol, obrigado, Carlos. Tchau, gente. Obrigada, Bom gente. Dia. Obrigada. Só reforçando, Carlos, amanhã o tema da nossa videoconferência vai ser as possibilidades de oferta da educação à distância e atividades remotas para o atendimento dos estudantes durante a pandemia coronavírus. É isso. Até amanhã, então, muito obrigada a todos e a todas. Até mais.